Olá pessoal, aqui é o professor João Fábio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de turno básico com Tinkercad Circuits. Hoje na aula 10 nós vamos falar do potenciômetro. Então, o que é um potenciômetro? Potenciômetro é um resistor variável. Então, ao mostrar aqui funcionando, fica fácil de compreender. Estou usando aqui um medidor que mede a resistência desse meu. Resistor, então se eu mudar aqui o resistor, então é um resistor de 250.000 Ohms. Se eu mudar ele para 250 Ohms, né, o meu medidor aqui né, percebe essa mudança. No caso do meu potenciômetro, eu compro ele com uma determinada resistência, né, no caso aqui 250 Kilo -ohms. E mexendo aqui no botão, no knob, eu consigo alterar essa resistência entre 0 e 250 Kilo -ohms. Isso aqui é muito utilizado em botões de volume, botões de ajuste. Ok? Então, na aula de hoje eu vou explicar como que isso funciona, como que eu consigo interfacear o Arduino com a minha pecinha, o potenciómetro. Aqui eu já tenho o circuito montado. Né? Então, nesse circuito aqui eu vou só mostrar novamente como é que está aqui, o funcionamento do meu potenciômetro né? então aqui eu consigo variar a resistência para lá e para cá estou medindo aqui a resistência no pino lateral esquerdo e o meio então botando bem no meio aqui ele fica bem na metade da resistência de 250 lá para o 125 ok? E varia até o zero e até o 250K se eu colocar esse potencial no circuito, então aqui eu tenho um exemplo com dois resistores. Né? Dois resistores de 125 kΩ. Né? Então, se eu colocar uma alimentação aqui de um lado do resistor e o Terra aqui do outro. Eles dois inserem e medir a tensão aqui no meio, eu vou ter 2.5 volts. Né? Então, isso aqui é um circuito chamado divisor de tensão. Então, do lado de cá... Eu tenho esse mesmo circuito, só que feito com o meu potenciômetro. Né? Então eu vou colocar aqui o meu medidor de tensão aqui no meio desse circuito. Né? Então, a alimentação entra aqui pela direita, 5 volts, vindo do Arduino. Né? E aqui eu tenho o ground ou terra, 0 volts. E aqui no meio eu vou medir a tensão. Então agora com a variação da resistência, eu posso variar a minha tensão desde os... 5 volts, 4.99, até o meu zero volts, né? 0 volts, 0.099 milivolts. Tá ok? Então agora eu vou mostrar como que a gente faz a interface disso com o Arduino. Então vou colocar aqui o código. Né? Vou dar um zoom aqui no nosso código. esse código ele tem algumas novidades com relação ao que a gente já viu em outras vezes Então eu vou começar aqui falando do meu monitor serial É basicamente uma maneira de você acompanhar a execução do código através né, do computador conectado ao Arduino Então aqui no caso é tudo simulado, mas funciona igual com a plaquinha Arduino real Então a simplesmente tem que iniciar essa comunicação através da função serial.begin Passando a velocidade, né, usualmente o Arduino vem de fábrica com essa velocidade aqui de transmissão do monitor serial, 9600 bits por segundo. E daí eu defino um pino aqui para fazer a leitura, mas a leitura analógica do meu valor de tensão. Observe, até então a gente só trabalhava com o digital read né, e lia o valor de 5 volts ou 0 volts, quando você apertava ou soltava o botão. Agora com... Usando o pino A0, que é a entrada analógica, está vendo aqui, analog in, eu consigo é, colocar o meu Arduino para ler os valores analógicos. Então, eu vou voltar aqui no circuito. Então, eu liguei aqui o meu valor intermediário de do potenciômetro aqui no pino A0, que é a entrada analógica, analog in. Tá? E daí eu vou conseguir sensoriar através desse código o funcionamento do meu é, potenciômetro, qual posição ele está. Né? Então aqui no código eu faço um loop que tem a variável leitura, que é do tipo int, né, um valor inteiro, vai receber o valor lido na porta A0. Esse valor ele vem numa faixa de 0 a 1023, é o um número inteiro, 1023 que é equivalente a 5 volts e 0 que é equivalente a 0 volts. E daí aqui eu estou usando a função serial.println, com a variável leitura no meio do parâmetro aqui. Para escrever. Pulando de linha em linha. O valor da leitura. No meu monitor serial. E daí eu espero um segundo. Para eu ver isso aqui funcionando. Eu tenho que retornar aqui. Ao meu código. E clicar aqui embaixo. Tá vendo? Aqui embaixo o monitor serial. Então eu vou clicar aqui. Vou limpar, apagar tudo que já estava anteriormente. E daí eu vou executar a simulação. Tá? E aqui daí eu consigo acompanhar o valor proporcional né, entre 0 entre e 1.023 e ao valor da tensão. Então eu estou mais ou menos em 2.5 volts, está dando 511, que é a metade. Se eu for aqui para o 0 v vai dar 2. Se eu subir lá para a minha resistência, para o meu 250K, aqui para o outro lado, né, vai dar... 1.021, 1.022, ok? Então, através do uso do potenciômetro, eu consigo fazer a medição de uma tensão analógica aqui na, no pino do meu Arduino. Como que o potenciômetro funciona? Então, eu trouxe aqui um é, esquema para explicar como que o potenciômetro funciona. Então, o potenciômetro é um resistor variável, está aqui a simbologia dele, né? Então ele tem é, um resistor e um pino no meio aqui que pode variar em todo o curso. É... Eu vou mostrar para vocês aqui a fotografia do potenciômetro. Né? Então quando eu compro ele é, numa loja, ele tem essa carinha aqui. Esses três pinos, né? o lateral esquerdo, o lateral direito e o do meio, que é o que varia a resistência. Então o potenciômetro ele funciona assim. Estando ele num lado, a resistência entre o pino esquerdo e o do meio é zero e entre o do meio e o do pino direito é o máximo. Aí quando eu vou mexendo ele, a resistência vai variando. Então aqui ó, eu tenho 125K para um lado e 125K para o outro lado. Ou posso variar até o outro lado total aqui, né? fica toda a resistência do lado esquerdo 250k e zero do outro lado aqui ou posso na verdade fazer qualquer variação, então aqui tem um valor intermediário uma posição aleatória, tem 125k de um lado e é, 75 do outro ok pessoal, então voltando lá no nosso código tá? a gente tem aqui quando você executa a simulação, a informação da leitura analógica, analog read, do pino A0. Né? Eu só posso fazer analog read nos pinos analógicos, de A0 até A5. E daí, variando aqui a tensão, eu tenho uma variação do número inteiro, que corresponde, né proporcional àquela tensão, desde aqui do 1023, ele já não alcança, chega até 1021, até o 0V ou 0V valor próximo de zero. Na próxima aula, eu vou explicar como converter esse valor aqui para um número mais representativo, de zero a 5 volts mesmo, usando o conceito de variáveis do ponto flutuante. Obrigado pela atenção, até a próxima!